Bem-vindo ao Fábio em Destaque! Fique com a gente confira o que foi destaque na semana de 5 a 11 de agosto. O primeiro esquadrão do 8 Grupo de Aviação, Esquadrão Falcão, sediado na Base Aérea de Natal em Parnamirim, Rio Grande do Norte, resgatou no dia 8 de agosto um tripulante filipino com suspeita de apendicite a bordo de um navio liberiano que seguia do Brasil para a China. A missão foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais Comai, Organização da Força Aérea Brasileira, responsável pela coordenação de missões. Um aéreas. O intercâmbio entre unidades de caça operadores do A-29 Super Tucano, da Força Aérea Brasileira e da Força Aérea dos Estados Unidos foi realizado de 25 de julho a 5 de agosto, nas dependências do Esquadrão Flecha, na base aérea de Campo Grande, localizada em Mato Grosso do Sul. O Museu Aeroespacial Musal, localizado no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, realizou no dia 7 de agosto um evento gratuito em comemoração aos 149 anos do aniversário de nascimento do pai da aviação e patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos Dumont, completados no dia 20 de julho. A programação especial contou com demonstrações aéreas da Esquadrilha CEL, saltos de paraquedistas do Exército Brasileiro, equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira balonismo, aeromodelismo, oficinas educativas do SESC, apresentação da Banda da Base Aérea dos Afonsos, além da visitação às aeronaves e as salas expositivas que fazem parte do acervo permanente do museu. Esta edição do Fab em Destaque fica por aqui. Fique agora com a homenagem para o Dia dos Pais. Meu papai me dá força em todos os momentos. Ele me ensina a ter coragem, a ter foco e disciplina. Ele me influencia a amar a verdade, confiar em mim. Me dá força para ser uma pessoa melhor a cada dia. Me ensina a ter paciência. Me orienta a me esforçar a chegar cada vez mais alto. A ser forte independente das circunstâncias. A ser solidário, companheiro e não deixar ninguém para trás. A ser um bom amigo, me esperar a escutar, a tocar a vida, a aprender coisas novas, a cuidar dos que me rodeiam. A estar sempre disposto a ajudar, a defender e proteger o país, a vencer o medo a confiar em meus sonhos, a dar sempre o melhor de mim, a me superar. Pai, obrigado por me fortalecer todos os dias. Você é minha força. Feliz Dia dos Pais, uma homenagem da Força Aérea Brasileira.